Olá meus amigos, meu forte abraço e meu muito obrigado a todos vocês que me assistem. Hoje eu trago aqui um conteúdo, é um conteúdo simples, mas para quem mora na roça e vai fazer um galinheiro e não tem experiência, esse conteúdo eu creio que vai ser bem legal. Bom, aqui eu estou dividindo aqui o meu galinheiro porque eu estou com os franguinhos de Brahma Light e tem duas galinhas adultas que eles estão com medo delas por eles serem novinhos, né? E eles estão ficando só em um canto, escondidinho. Aí eu percebi que eles estão se alimentando muito pouco. Eu percebi que, com o tempo, se as galinhas não se alimentarem legal, elas vão enfraquecer e vão adoecer. Portanto, enquanto eles estão novinhos, eu vou separar, depois eu vou soltar quando estiver adulto, para eles ficarem tudo junto, porque aí já vai estar tá num porte igual, então aí eles têm como se defender. Bom, o conteúdo hoje é um portãozinho, gente, muito simples. Aqui, ó, eu tinha a tela aqui alambrado, grossa, mas entrou aqui um, um tempo atrás, entrou, entrou uns, uns, uns, uns bichos. Mucura, no norte chama mucura, tem lugar que chama Caçaco, tem canto que chama saruê, tem canto que chama gambá, né? Eu conheci no norte como Caçaco, ou como mucura. Aí outros cantos chama Caçaco, né? E outros cantos chama saruê e um chão de gambá. Gambá não é, gente. Gambá é, é outro bicho diferente, mas vamos lá. Eles vieram entrar aqui dentro, ele bebia os ovos das, das, das galinhas, matou duas franguinhas dessas galinhas adultas um tempo atrás, há um ano atrás, aí a gente vai cercar aqui com tela de viveiro, gente. Para quê? Para eles não passar Tem, Temos aqui duas telas. Uma alambrado, grossa, né, que segura até animal de grande porte, e temos aqui, agora, a telinha de viveiro. Se esse viveirinho aqui eu estou fechando bem. Se um dia eu quiser... Quiser criar até canário aqui dentro. Canário do reino, né? Não pode criar canário da terra, né? Passarinhos, né? Passarinho liberado. Temos aí o canário do reino, que pode, aquele canário amarelo, que pode criar em cativeiro. Ele já é próprio para cativeiro. Mas não vem o caos. Vamos supor que eu quero criar codorna. Então já está preparado. Ali eu já fiz aqui a os viveirinhos, se eu quisesse criar, mas até hoje não, não criei. Bom, mas o conteúdo aqui é esse portãozinho. Esse portãozinho, como eu, como eu falei aqui, a vizinha tinha uns 5, 6 pallets, ia jogar fora e me ofereceu para mim fazer uma feijoada, né, que eu tenho um fogão além ali. Falei, beleza, eu fui guardei e aqui eu percebi que tinha essas duas madeiras aqui, era, eu, eu, eu já tinha, eu cerrei no meio, fiz, fiz, era uma 15. Fiz com 6 centímetros, né? Aí eu parafusei aqui. Agora, gente, o portãozinho aqui, eu não mostrei fazendo, mas eu vou explicar mais ou menos. Aqui eu usei tela, ó. Eu usei telinha dentro. Aí, gente, para mim travar a tela, eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei duas madeiras, né? Peguei duas, duas madeiras, que é aquela ali, ó. Eu, eu fiz estilo san, sanduíche, ó. Vou aproximar aqui um pouco. Ó. Eu fiz assim, ó. Coloquei a tela aqui, ó. Estão... E coloquei aqui e preguei, ó. Fiz, eu fiz com prego mesmo, para não escapar. Porque se eu fizesse só assim, ó. Só assim aqui, poderia ser que e se cortar, né? Furar as mãos, então eu fiz assim, ó, coloquei a metade da tábua ali, a tábua tem 7, né? Coloquei a metade e eu fiz isso, isso aqui. No que eu preguei, ó, ficou sem assim as pontas, e aí ficou assim, ó. Aí eu fiz aqui de parte. Aí a pessoa fala assim, zé, mas se eu é madeira nova, de qualquer forma você vai ter que cortar. Porque aqui, o que é que eu fiz aqui, ó? Vou puxar aqui bem para pertinho, para vou, vou fo focalizar bem aqui para me mostrar para você o que foi que eu fiz aqui, ó. Direitinho. Olha só como é, como é simples. Bom, funciona assim, ó. O meu portão aqui, ele tem 42 de la de largura. Vou mostrar para você aqui, ó. Ele tem 42 de, la de largura. Então eu cerrei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro peças. Aqui teve uma, um, uma emenda da tela. Aí, aí eu, eu não quis estragar a tela, então até um metro, né? O meu portão deu aqui, ó. 1,30 e 1,34, gente. Então eu cortei aqui. Vamos supor. Pra, aí aqui no meio eu tinha que pôr essa, essa, essa travessa. Eu poderia cortar com 1,34, não no meio eu tinha que cortar essa, essa madeira aqui, porque para essa dar essa amarração aqui, ó para mim fazer assim, se eu colocasse uma madeira direto de fora a fora com 1,34 não ia ficar legal então aqui, você vê que aqui eu não cortei mas pelo outro lado tá cortado aqui, ó. ó, do outro lado tá cortado aqui, ó, cortei as madeirinhas aqui, para quê? porque aqui, ó você vê que tem que ter uma trava aqui, ó, essa madeira aqui ela vem por dentro, né e a gente cortou e a gente foi medindo aqui, e foi e foi cortando. Dá pra entender, né? Então assim, ó, 42 centímetros tem essas peças aqui. Então, aqui eu fiz duas pelo outro lado, ó. Duas pelo outro lado. E a gente pegou e pregou aqui, ó. Aí eu vim pregando, certo? Aí depois, primeiramente eu coloquei essas duas, estavam maior aqui, ó. Essas duas estavam maior aqui, daqui até lá. Coloquei no chão. Aí coloquei essas duas pequenas aqui, ó. Aqui essas duas pequenas, o meu portão aqui tinha dois e tinha 1 um e 34, então eu fiz assim, ó. Então aqui eu cortei aqui, ó. Olha só, eu cortei aqui, ó. Corte, cortei com 25 aqui, ó. Cortei quatro madeirinhas com 25. Aí a gente pegou, a gente colocou a tela, a tela ficou nesse formato aqui, ó. Olha só, mais uma vez, ó. Eu coloquei a tela aqui em cima, ó. A tela assim, ó, no meio. Eu, eu, eu grampeei, eu, eu, eu tenho um grampeador, né? Então, eu grampei ela e depois eu, eu vim só pregando essas madeiras. Ó. Eu fiz assim todinho, ó, para ficar nesse estilo aqui. Por, portanto, a tela tá aqui no meio. Além de estar tá aqui no meio, ela tá imprensada com os pregos, né? E ela tá grampeada com grampo. Então, eu coloquei bastante prego. Ó. Zé, posso pegar com um parafuso? Pode. Eu fiz com prego porque o que eu tinha aqui, parafuso gastava mais. Então, assim, eu cortei as madeiras aqui do tamanho certinho para o portão ficar tudo no tamanho, aí eu vim com essa... Primeiramente, eu, eu cortei aqui, ó, duas madeiras aqui com... Deixa eu medir aqui para nós, ó. tô filmando sozinho, gente. Me desculpa aí, mas, ó. Olha só. Aqui, ó. Dá para... Então, eu cortei duas madeiras com um metro e quatro e meio, gente. Então, sai duas madeiras com quatro e meio. Aí, depois, para reforçar, gente, olha onde, onde é que eu fiz a emenda. Ó, eu peguei... Vocês notam que essa madeira, ela vem inteira lá para cá... E eu poderia emendar as duas aqui? Não, queria ia quebrar. Então eu peguei e, e, fiz, e fiz isso aqui, ó. Eu trapacei a emenda. Então essa, essa madeira aqui tem uma emenda aqui, ó. Então ela ficou pregada uma na outra aqui, ó. Pregada, então ficou totalmente seguro. Porque eu fiz um, uma espécie de sanduíche. Então eu, eu emendei daqui pra lá. Então nós temos aqui, ó, uns 50 centímetros aqui de traspasse Entendeu? Então, aí depois eu fui cortando aqui, ó. Aí eu preguei tudo no quatro, né? preguei bonitinho aqui. Aí eu fui corta o tamanho da madeira que deu aqui, no seu tamanho do seu portão aí, ó. mas o tamanho que deu aí, você vai medindo. Então, primeiramente você vai cortar. Uma, duas, três, quatro. Aqui no meu caso foi quatro. Cortei quatro madeiras com 42, porque é a largura do meu portão. Agora, o tamanho, gente, o tamanho do, do, do portão aqui, depois eu não pude pôr a madeira inteira. Porque se eu colocasse a madeira inteira, não tinha como eu fazer faz, faz, faz essa amarração aqui, ó. Eu tinha que vir de um lado para o outro, entendeu? Então, eu tinha que, qualquer forma, eu tinha que cortar a madeira. Ah, se caso eu tivesse a madeira grande, de 1,34m, aí eu tinha cortado uma inteira de 1,34m, certo? Todinha. E vinha emendando aqui igual aqui, ó. Também dá. Aqui é que eu aproveitei pallet. Mas se você tiver madeira grande, você vai cortar o tamanho do seu portão e você vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai dividir. Se caso você tiver a, a tela grande, mesmo assim é bom pôr no meio. Para não ficar a tela bamba. Então se você tiver aí a madeira de 1,34, que foi o meu portão aqui, então você cortaria duas peças com 1,34. Aí colocaria essa peça aqui. E não fazia isso aqui, igual eu fiz aqui, ó. É porque aqui tem uma emenda. Por isso que eu fiz esse, esse quadro ali pequenininho aqui. Mas daria para mim ter medido no meio aqui, ó. No meio daria para mim ter medido. Certo? Cortado no meio. Então eu corto uma peça com 34. E corto as peças com 42 lá para fazer o tamanho. Aí eu vou medir no meio aqui. Eu corto aqui no meio. Essa guarnição aqui viria aqui para o um, pra um meio. E essa aqui eu retirava. Isso se eu, se eu colocar a tela inteira. Mas para me cortar essa tela aqui inteira, eu ia perder a tela. Então, eu preferi cortar ela assim no, no tamanho, porque não, não estraguei a tela. E a gente fez essa emendinha aqui. Ficou legal, tá bom? Aqui, aí essas pecinhas aqui também, ó. Essas peças aqui, quem cortou aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu, eu, eu, eu cortei com... Deixa eu ver aqui. Ó. Cortei aqui por dentro. 1,42. Ó. Cortei 42 a maior, né? E aqui, ó, 25 aqui, ó. E essa aqui, 42, ó. 42, certinho aqui. Pra dar isso aqui. E essa, agora aqui, de, de, depois eu fui cortando aqui as divisórias, ok? Então eu faço assim, ó. Eu, primeiramente, eu, eu coloquei aqui a tela e fiz isso aqui, ó. Olha só, como eu falei, né? Eu coloquei aqui a telinha lá. E eu grampei aqui, ó. Só encostei aqui o grampo, ó. E eu grampei lá primeiro. Aí depois eu vim com a tábua e peguei por cima. Explicando mais uma vez, se você tiver tábua suficiente, vocês cortam duas tábuas do tamanho do seu portão, corta três ou quatro da largura do portão, e depois você. Agora aqui por cima vocês vêm cortando do tamanho certo. Se for no mês, você vai dividir um o mês certinho e vai cortar. Mas essa tábua aqui, por um lado, tem que cortar. Mesmo que você tenha a tábua inteira, não tem jeito. Temos que cortar tanto em cima como embaixo. Tá bom? Aqui eu não cortei desse lado, mas eu cortei do outro. Então é isso aí, gente. Agora nós vamos pegar aqui duas dobradiças e nós vamos pôr aqui, ó, no nós vamos parafusar aqui, ó. Olha só, a gente colocou aqui as dobradiças, ó. eu tinha aqui uma dobradiça antiga, antiga aqui, ó. Olha só, colocamos aqui as dobradiças, eu tinha aqui uma, uma dobradiça antiga, ó. Deixamos aqui, ó, um centímetro aqui em cima, ó, não passa nem passarinho, né? Aqui embaixo ficou legal aqui, ó. E agora depois, o, o próximo passo agora vai, vai ser uma tranca, ó. Então é assim, gente. Aqui é um portão caseiro, né? Não é nada de marcenaria, né? Lógico, marcenaria não vai ficar essas frestas aqui, né? É que eu fiz muito rápido, mas se você quiser fazer bem justinho, você pode fazer. Aqui embaixo colocamos aqui, ó. Deixamos aqui bem justinho aqui, ó. Uma maravilha aqui, ó. E é isso aí, gente. Agora é só fazer aqui a tranca pra cá. A tranquinha pra cá e vamos que vamos, né? Olha só, aí. Olha os, os franguinhos ali, como é que estão ali. Pois então, meus amigos. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Obrigado a, a vocês que me assistiram até o final. Vocês que deixaram o seu like. Muito obrigado. Você que comentaram. Comente, gente. O canal é pequeno, é simples, mas conta aí com a sua ajuda. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau, minha gente. Estamos aqui mostrando algum conteúdo aqui para o canal Robes do Zé. Temos a Maria Lima, que é bem maior, conteúdo de construção, tá bom? Um forte abraço, fui, tchau, tchau.